Eu quero que vocês também compartilhem para as pessoas de fora, que vão contribuir a ajudar nessa, nesse projeto. Né?